pessoal tudo bem eu hoje estou aqui para agradecer a vocês pela quantidade de visualizações que eu estou tendo assombroso e eu quero agradecer a todos por essa grande esse grande acesso que tem e até no canal agora vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar alguém entrando numa livraria, indo na parteleira, pegando o livro, lê o livro e vai embora. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que pela quantidade de visualização que eu estou tendo, alarmante, é muito, mas é muito mesmo. É uma média muito grande por dia, dentro da média que eu tinha. Só que, porém, nem a metade se inscreve, nem a metade... Não, não quer se inscrever? Não é obrigatório. Mas nem a metade dá um joinha. Eu quero fazer uma observação. O canal é música exposições de artes, pintura, desenho, tutoriais, todos em andamento. E eu quero agradecer aqueles que entram em contato comigo pelo WhatsApp e me deram apoio. Em contrapartida, a maioria entra, não dá um joinha e vai embora. Deixa eu lembrar vocês, quando vocês dão um joinha, o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é relevante e vai enviar para vocês o, que, o, o lançamento do próximo vídeo. E não, você não fazendo assim, o algoritmo do YouTube não reconhece que é relevante. E o que acontece? Você fica sem saber do lançamento do próximo vídeo e eu fiz da seguinte forma é um canal de artes desenho pintura música e espero que vocês estejam gostando e para isso deixa o like deixa o likezinho ah não vou vou deixar um dislike pode deixar não tem problema nenhum nada impede de você fazer isso e fazendo observação, quando você nem apertar botão, não é? Você está com o celular na mão, você já apertou uma teclazinha, já, você já está dando um like, sem pagar nada, e o site não está te cobrando nada por, por pelos tutoriais que ele passa para você, você pode acompanhar, pode fazer pesquisa, pode fazer pergunta, e você vai ser orientado dentro de um tempo hábil. Mas se você não faz isso, o, tudo isso aí vai se perder para você. Você fica só vendo só o que tá lá. Não esqueçam de deixar o seu like para que você fique sabendo quando vai vir o próximo vídeo. Não te interessa a música? Você gosta de desenho? Tem um tutorial, tem um playlist cheio de, de tutoriais lá para você, e alguns que estão para chegar, eu ainda não falei de caricatura, aliás, eu não falei de muita coisa ainda, por quê? Porque eu não sei se você está gostando, se você não está gostando, o que você entendeu, o que você não entendeu, entendeu? Então fica assim, um abraço a todos, aqueles que se inscreveram, eu quero agradecer para você que se inscreveu, para você que é inscrito, muito em breve eu vou fazer uma live, muito em breve. Eu estou esperando que eu tenha um equipamento melhor, que não fique truncando a imagem nem o som, para que eu possa fazer um live e bater um papo com vocês ao vivo. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.